Mano, o Audi RS6 chegou no Forza Horizon 5 ontem, dá tempo você pegar ele até quinta-feira. E hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele, qual classe ele se encaixa melhor, tá? Mano, a melhor opção de motor para esse carro aqui é o motor V8, ele fica muito mais leve. Como eu quero fazer esse carro mais para gameplay, o para-choque da ABT fica legal nele. Para-choque traseiro da ABT também. Aqui na parte do aerofólio, ele tem esse aerofólio da ABT que também fica muito bonito. Mas se você colocar o do Forza, ele vai ter muito... Muito mais aderência e dá para você colocar mais peças. Só que eu acho que esse aerofólio do Forza caga no design do carro. Deixe nos comentários o que, que você acha: você colocaria o aerofólio do Forza para ele ter mais desempenho, ou você prefere um aerofólio com a estética mais bonita e com um desempenho mais fraco? Nesse carro, a gente pode colocar o pneu de rally que abaixa o nível do carro e a gente consegue ter um nível de aderência legal. Largura de pneu traseiro pode colocar no máximo que abaixa o nível do carro e a gente pode colocar mais peças. O estilo de aro, você pode colocar a roda mais leve que tem no jogo. Pode colocar a embreagem de corrida. Dá para colocar uma transmissão de seis marchas. Você pode colocar uma linha de transmissão de corrida. Diferencial de corrida muito importante. Como eu estou focando na redução de peso, eu coloquei um freio de corrida que abaixa muito o peso dele. Para melhorar a manobra, molas e amortecedores de corrida. Barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás. E pode colocar redução de peso de corrida. Esse carro pesa 1.518 quilos Comparando com a nossa tabelinha, a aceleração GS lateral dele Que é o nível de manobra do carro para um carro classe A, está ok E se você colocar ele na classe S1, vai ficar pior ainda de aderência Na parte de motor, não dá para colocar nada Cara, eu vou testar esse carro aqui no modo rivais do circuito de plaza, tá? Ele é um carro classe A Eu tenho um tempo aqui registrado com o Lancer 2008 Beleza, mano, vamos abrir a volta aqui nessa pista aqui, que é muito difícil, tá? Tem um Lancer aqui atrás da gente, full aderência. Então, se pelo menos a gente conseguir acompanhar ele, né? Se eu ficar na frente dele aqui, é porque a volta que eu fiz com esse Lancer não foi boa, né? Porque esse Lancer aí, o nível de aderência dele é excelente, tá? Ele é o um carro, uma base muito boa para quem quer fazer um carro principalmente de manobra Esse carro aqui, o nível de aderência dele tá bom Porém o peso dele é muito alto Ele é um carro bem pesado Ele não consegue acelerar rápido Por causa do peso dele Tem 1500 é, 500 HP 1500 e sei lá, 80 kg É muito pesado O nível dele veio muito alto Se você colocar aerofólio do Forza Vai salvar o carrinho, tá? Vai ficar muito bom. Acho que esse tempo que eu fiz com o Lancer não foi bom, não Porque esse carro aqui não deveria estar na frente até agora Já era pro Lancer ter passado Pelo menos vai ficar bonito na foto, né? Bateu o tempo do Lancer mas... Eu não sei, né? Vamos ver Mas, cara, e esse carro aqui é gameplay, tá? Se você colocar aerofólio do Forza, Esse carro aqui vai ficar excelente Vai ficar muito bom Vai, vai, vai, cara Faz bonito, faz bonito, faz bonito Acelera, acelera, pelo menos na reta Ele vai conseguir, conseguiu, conseguiu Mas é um carro de gameplay Não foi fácil virar esse tempo Manos, estamos aqui na corrida de velocidade de Riviera, que é uma pista que cai muito no modo online. É a pista de velocidade mais rápida que tem, ela tem duas retas longas. Então vamos testar aqui no modo rivais, vamos entrar aqui no rivalzão. Eu acho que eu tenho um tempo aqui de um Golf, hein? Aí vai ser difícil bater o tempo dele, tá? Um Golf R 2014. Beleza, mano, vamos ver aqui. O Golfe, esse golfe não é o de DLC, tá? A arrancada dele é muito boa, a aceleração dele é bacana. Esse golfeira que a gente tá desafiando aí. Mas a ah, golfe de DLC, o golfe R de DLC é muito melhor do que ele. Além de da gente poder colocar um anti-lag, ele vira mais. Nossa, o freio desse carro aqui tá bem arisco, tá? É por isso que, cara, eu só não tô utilizando a trava no controle Que nem eu fiz o vídeo mostrando como é que faz para você desligar o freio ABS Porque eu só tenho um controle e eu jogo a seto costa também Mas se eu pudesse eu utilizaria a trava novamente Porque anula esse probleminha que a gente tem no freio do Forza. Eu não sei porquê, cara Mas o certo mesmo era a gente andar sem a trava Na reta aqui, esse carro tá bem melhor que o Golf Passou na frente. Esse golfe é bom de aceleração, tá? Mas a manobra... Ó, tá vindo de novo o golfe. A manobra desse golfe é terrível, velho. Eu tô encostando o um dedo no freio. Encostando o um dedo, cara. E, e você viu que o freio tá... É, é... Tá travando. Tem até jogadores profissionais aí que estão utilizando o freio ABS de novo. Porque o freio do... Do, do Forza tá muito complicado. A aceleração desse golfe é... É braba, né? Vamos ver, né? Agora aqui, ó Eu gosto dessa pista Porque ela tem uma reta na descida E uma reta na subida Aí a gente vê de qual que é, né? O Golf é mais leve, né? Não tem como Mas esse carro aqui Ele é bem melhor que o Golf de curva Do que esse Golf aí E eu não sei como é que eu não perdi aquele checkpoint ali, tá? Não sei como é que eu não perdi aquele check Eu vou mergulhar aqui, aqui, ó Eu sei que esse carro tem mais manobra então vou mergulhar, cuidado Eu arrisquei ali, hein para abrir uma vantagem Aproveitar nas curvas, né Se o seu carro é melhor de curva Então aproveita essa vantagem aí Pra você ir embora, ó aproveita o que tem de melhor Mas é pesado esse carro É pesado é, Mesmo ele tendo esse emblema RS aí Não deu para fazer muita coisa nele Mas eu acho que ele é honesto, né Será que ele é melhor do que o antigo, 2015? A gente pode até fazer um vídeo de testes, né? Ó o Golfão de novo, mas na curva, ó. Golfão vai para trás na curva. Aí depois ele tenta vir, mas não vai dar tempo não. Fez milagre esse carro. Ó o freio. Mano, às vezes tirar esse freio aqui e colocar um freio, outra peça, é até melhor. Porque esse freio aqui, o desempenho dele tá péssimo. Tá quase a mesma coisa de um freio normal. Olha que bug, velho. Ele tá calculando o meu tempo de volta. Aí ele fica desse jeito aqui, ó Mas já bati o tempo Deixa eu ver Tirou 500 milésimos desse golfe aí e olha que o tempo desse Golf não foi tão ruim não eu Errei pouco, né? Cara, essa aqui é a configuração de tunagem do nosso Audi RS6 2021. Esse carro aqui, cara, olhando a aceleração GS de lateral dele, ele é um classe A, tá? Se você colocar na classe S1, você pode brincar de boa, mas vai ser difícil segurar. E se você preferir só baixar a configuração, eu vou compartilhar para você. Cara, qual é o veredito do nosso Audi RS6? É um carro bom, tá? Ele fez milagre, bateu uns tempos aí que eu duvidei. E, tipo assim, se você colocar o aerofólio do Forza, ele vai ficar melhor ainda, tá? E se você tirar? Esse freio também e colocar outra peça Vai ficar bom também, mas eu Priorizei a redução de peso, por isso que Eu coloquei o freio de corrida, mas deixe Nos comentários o que você achou dele Se você colocaria o aerofólio do Forza para você ganhar desempenho Ou se você prefere fazer igual eu, deixar Original e só brincar com ele mesmo Eu espero que tenha gostado, deixa o like Manda um salve nos comentários, se você não é inscrito Já se inscreva, tem lista de dicas na descrição Do vídeo para você, tranquilo? Até o próximo vídeo